A Fia resolveu que não vai abrir a sessão para Coulthourerta. Tudo bem, mas está na hora de rever algumas coisas e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Fala galera ligada no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel. O vídeo de hoje fala um pouco o grande assunto da Índia, aí no, na última semana, né? Esse pós. Fim de campeonato não foi nada relacionado ao campeão do Power, ao vice-campeão Joseph Hill Nenhum deles foi, na verdade, o décimo colocado do campeonato, o Colton Herta, que virou alvo das manchetes aí. Especialmente porque a gente sabia, é claro, desse plano que a Red Bull tinha de levar o Colton Herta para a Fórmula 1 em 2023 pela Alpha Tauri. Mas a Red Bull não conseguiu, a exceção né, da FIA, né, já que o Colton Herta não tem a superlicença. Né, e ia ser um pouco difícil ele conquistar os pontos restantes. Né, e a FIA não abriu exceção para o Colton Herta, então a Red Bull por enquanto descartou esse plano, está meio colapsado e vai embarcar em outras alternativas para buscar um piloto diferente para 2023, né, já que é de notório conhecimento de que o Gasly está com um o pé na, na Alpine e mesmo que o Gasly não vá, é, não temos a certeza ainda se o Yuki Tsunoda vai renovar o contrato. Mas de qualquer forma, eu falo um pouco sobre essa decisão da FIA, sobre a Indy em si, o que, que ela representa. É, eu acho que a FIA está certa em não abrir uma exceção para o Colton Acho que no fim a regra ela está aí, a FIA ela criou essa regra primeiro para segurar a entrada de pilotos é, muito jovens, né? a ela, ela começou a ter um, um impacto maior dessa questão de pontuação e tudo mais, especialmente quando Max Verstappen chegou ao Rio da Fórmula 1, isso lá em 2015, né? o Verstappen ele tinha 17 anos, né? ele subiu depois de um terceiro lugar na Fórmula 3 europeia, né? claro, o Verstappen era um talento muito sobrenatural, mas ele tinha uma experiência muito curta em monopostos quando ele chegou na Fórmula 1, então foi algo que a Fórmula 1 tentou é, cultivar desde cedo, né? para evitar que pilotos entrassem na Fórmula 1 de forma muito precoce, e também, de uma certa forma, um mecanismo para segurar pilotos pagantes, né, e que os pilotos pagantes que cheguem ao grid, e claro, chegaram vários dos anos mais recentes, no caso do Stroll, do Nicolas Latifi, do Nikita Mazepin, foram todos caras que, assim, apesar de pagantes, eles tiveram os seus resultados ali, coletaram os seus pontos no meio dessa trajetória, e por isso eles chegaram, então não dá para negar isso a eles, não dá para tirar isso deles, eles conquistaram. Mas é um mecanismo que impede, por exemplo, que o Shangelael tivesse chegado à Fórmula 1, que é um cara que tinha é, bastante dinheiro, o caso do Ryan Sani, que é um camarada que já está há alguns anos aí como piloto de testes da Williams, eu tenho absoluta certeza que ele já teria corrido na Fórmula 1 se não fosse a questão da superlicença. Então, para isso, ela serve e para tentar dar esse limite, né, para tentar credenciar de verdade os pilotos a chegarem na Fórmula 1. Só que a realidade é que a distribuição de pontos da superlicença precisa ser revista e precisa ser conversada, porque é um absurdo a gente pensar que um piloto como o Colton Herta não tem a superlicença, né? Ele contém 32 dos 40 pontos, né? Um piloto que já tem uma trajetória longa aí na Indy, né? Uma trajetória... Assim, recente, né? Mas que já acumula alguns números impressionantes, né? Ele ter sido terceiro colocado no campeonato de 2020, quarto colocado no campeonato de 2021, 2022 acabou sendo um ano abaixo mesmo, então por isso é o que limitou ele mesmo, talvez, de pegar a sua licença, né? Se ele tivesse chegado, quem sabe, em quinto, sexto no campeonato, esse problema não teria resolvido, mas acabou sendo um ano bastante abaixo mesmo, mas acho que está na hora da FIA rever algumas coisas, especialmente a respeito da pontuação da superlicença. Para você que não sabe, a Indy ela tem uma pontuação diferente em comparação com a Fórmula 2, por exemplo. A Fórmula 2 distribui é distribuir 40 pontos para os seus três primeiros colocados, enquanto só dá 40 pontos para o campeão da Indy, né? E o segundo recebe 30 e, enfim, e vai numa escala é, diferente até o top 10, né? Que é o que concede pontos para a superlicença. Eu acho, particularmente, um absurdo um campeonato como a Indy, um campeonato que tem grandes montadoras envolvidas, e claro, existe uma padronização de chassi tal como existe na Fórmula 2, mas é um campeonato que tem questões tecnológicas muito avançadas em comparação também à Fórmula 2, é um campeonato que tem um ponto muito positivo, que é a questão de variação de pistas, e é, eu acho que, além de só ser disputada na América do Norte, eu não acho que deveria ser um comparativo, até porque a gente não está falando de um país é, pequeno, a gente não está falando, por exemplo, de uma Hungria, de uma Polônia, a gente está falando dos Estados Unidos. É um país que tem uma história de esporte motor muito, muito forte, é uma história da indústria automotiva fortíssima, e por isso tem diversas pistas no seu, é, no seu calendário, né, no seu país, espalhadas para lá e para cá. Claro, não todas essas pistas são de especificações da FIA, tudo bem, mas é, são boas pistas ainda, são pistas estruturadas, pistas onde a gente não sente que existem tantas reclamações Pistas que oferecem desafios, pistas que não comprometem as questões de segurança né? As que já tiveram essas questões de segurança, hoje elas não fazem mais parte do calendário Então acho que tudo isso precisa ser colocado né, na balança E sem contar que não é só isso, né? a gente fala também de um grid bastante internacional Tem pilotos do mundo inteiro né, na, correndo na Indy hoje e só para a gente ter de exemplo também, é, o Neil Garden foi o único campeão americano da Indy nos, nos últimos 10 anos, praticamente. Então a gente tem uma variação aí do Dixon, que é um cara o cara neozelandês, o Power, australiano, o Alex Paluco, o é um cara espanhol, o Simon Paginot, é um francês vários caras de diferentes nacionalidades conquistando é, títulos, né? Por mais que alguns desses caras morem nos Estados Unidos há bastante tempo, e acho que isso deveria pesar, da mesma forma que, por exemplo, pelo menos, é claro, obviamente, a Fórmula 2 é o grande produto da base da FIA, beleza, mas que as coisas, que as condições sejam iguais dos dois, eu acho que não há motivo para ter essa diferença, mesmo jeito que eu não acho justo, por exemplo, que a Fórmula E, que inclusive o campeonato chancelado pela FIA, tem o mesmo peso é, da Fórmula 3, por exemplo, eu acho isso muito errado, ainda mais, claro, a Fórmula E é um conceito de esporte motor muito diferente, mas pelo tipo de pista que a gente tem, pelo tipo de, é, de, de marcas que estão envolvidas, enfim, eu acho que isso deveria ter um peso. Da mesma forma como o Mundial de Endurance, pô gente, a gente está falando de corridas de 6, 8, 12 horas. Isso não pode ter o mesmo peso da Fórmula 3, né? Pelo menos. É, enfim, então acerta a FIA, porque se a FIA abrir uma exceção pro Hertha, vai ter que abrir para outras, né, a, a, obviamente, se isso acontecesse, até então, uma pressão muito forte, especialmente por parte dessas equipes que tem um orçamento mais limitado, delas poderem, quem sabe, incluir mais pilotos pagantes né, em, seu, em seus elencos, então é bom que a super licença esteja aí, mas algumas coisas precisam ser vistas para que episódios que não sonhem absurdos como esse do Hertha, né, o Hertha acho que já provou por A mais B que ele tem sim condição de estar na Fórmula 1 é isso aí galera, queria agradecer pela audiência de vocês até semana que vem. Não deixe, é claro, de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e comentar aí o que você achou da decisão da FIA. É isso aí galera, até a próxima.